todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar The Sims 3, continuar a nossa série, a nossa saga. E vocês que escolheram isso, pois é, um pouquinho antes de eu estar gravando esse vídeo, eu postei uma enquete pedindo opinião de vocês sobre o que eu deveria gravar. E eu fiquei surpresa que vocês quiseram que eu gravasse The Sims 3. Eu apaguei essa enquete, mas o print tá aqui pra comprovar que eu fiz. Eu tô muito feliz, gente, eu adoro gravar The Sims 3, vocês sabem, muito obrigada. Por mais que seja um vídeo longo pra editar, né, o último teve só 8 minutos, esse vai ter mais de 8 minutos, porque a gente vai fazer essas crianças nascer, nem que a gente tenha que ficar acelerando no 4 as duas crianças vão nascer hoje, eu adoro dar nome Ai, me veio um insight agora, eu adoro dar nome para os bebês. E só mais uma coisinha, nesse mês de maio eu não fiz planejamento para os meus vídeos. Todo mês eu faço um planejamento, pelo menos 15 dias antes. Então fica fechadinho, né? Vocês perdem vídeo eu às vezes tento encaixar. E acabou que eu encaixei muitos vídeos mês passado, então coisas ficaram acumuladas. Aí eu decidi que eu não quero coisas acumuladas, eu só quero gravar vídeos que vocês queiram. Então eu vou jogar vários temas aleatórios e temas que eu quero eu quero gravar temos que eu tenho anotado, coisas que vocês vão sugerir e vocês vão votar vídeo por vídeo nesse mês inteiro. Vou logo começar esse jogo, já que carregou, né? Sim, eu estava falando aqui pipipipo, popop, pá, enquanto o jogo estava carregando. Quem nunca, né? Querido, que para que correr? Caramba, gente, eu excluí a família. Lembra que daqueles bugs lá ele não perdeu os desejos dele, o resto todo mundo perdeu. Ai, ai, ai. Beleza, beleza. Bom, tem alguém roncando bastante. Bom, a gente já tem uma pessoa acordada, né? Vamos por ordem aí, então vamos deixar todo mundo bem ocupado, bem cheio de coisa pra fazer. Pra daí a gente acelerar o tempo, né? Fazer o tempo passar rápido para nascer essas crianças. Eles estão com autonomia alta, então acho que tudo bem deixar eles sozinhos um tempo. Eu não curto muito. Nossa, perto do lixão sempre tem umas coisas legais, né? Eu adoro ficar passeando pelo mapa, procurando coisas pra pegar. Eu sei que deve ser mó chato de assistir isso. Então por isso que eu vou cortar as partes que eu faço isso. Mas eu gosto muito. Se vocês gostam de assistir, eu passeando pela cidade tentando encontrar coisas... E como eu sou meio cega, né, que a gente já viu em alguns vários vídeos, provavelmente vão me falar, olha, você perdeu ali um negócio. vocês gostam, eu posso fazer, Mais eu posso deixar essas partes, não vou cortar. Bom, o, Mar o Marcos vai ficar esculpindo, né, é a arte dele, é o que ele faz pra ganhar dinheiro, e ele quer esculpir uma coisa em metal, mas eu não consegui encontrar como. Talvez tenha que esperar mais um pouquinho. Não tem espelhos na casa. Olha só, ela já sozinha veio pintar, que fofa. Ah, ela quer ter uma, um filho, você vai ter, calma. Nossa, ele quer ter um bar? Sorry, não vai acontecer agora. A gente tem dinheiro para nada. Olha, tem um gatinho, gente. Oh, ah, volta aqui, gatinho. Seu, bota cão pequeno. E não. Não, não é um gatinho e é de alguém. Ai, não. Toda vez isso, eu não aguento mais. Se for a mesma casa, sempre. Vou arrebentar a casa dessa vez. Ó, oh, não tem ninguém em nenhum lugar Bom, elas ainda não sabem que elas estão grávidas Elas ainda não sabem que elas estão grávidas, né? Isso é um pouco grave Bom, vamos fazer ele vender as coisinhas aqui Pra gente ganhar um dinheiro Tudo que não der pra plantar vai vender Não tô nem aí, depois a gente encontra mais Vocês sabem que aparece Aí, olha, mais uma pintura, Porra, essa, pintura essa pintura rendeu Realmente, tipo, as duas apareceram grávidas. Olha. Ó, oh, ela quer ter uma menina e você quer ter um menino. Ai, que lindo. Ah, Olha só, caraca. Muito dinheiro com esse treco aqui. Estamos conseguindo tocar a vida, gente. Olha, ele também quer ter uma menina. Quer escupir um sim de gelo, pode ser a Annie. Será que ela vai ser esculpida com a barriguinha? Ai, seria muito fofo, eu não ia conseguir vender. Ó, oh, a pose dela, vamos ver se vai dar certo. Que isso? É um muffin? Trufas? Ó, oh, ele está quase terminando, mas olha barridinha de amor. Quanto tempo que vai demorar pra nascer? Meu Deus, ele acorda às 3 da manhã. Eu vou mandar ele pescar agora. Vocês ouviram o barulho de cavalo? Tem umas coisas piscando. Será que tem um unicórnio por aqui? Não, sou o cavalo mesmo. Acho que é vagalume. Ai, que susto. Hoje é Halloween. Não vai ter nada de Halloween. Vocês são pobres, vocês não estão entendendo. Ai, ah, uma casa apareceu. E vamos que vamos, né? Vamos lá tirar a casa. ai os desejos deles. Ai, o que, que a gente faz? Os mil desejos deles, a gente vai ter que cortar. Bom, vai ser um ciclo infinito de cortar desejos e perder muitos pontos de felicidade duradoura. Acontece. Não tem muito o que a gente fazer. Tem que tirar essas famílias. Porque elas atrapalham real na jogabilidade do nosso desafio. Por mais que. Ah, fica. Deixa ela lá. Até nascer os bebês. Meu. Elas vão aparecer em algum momento. Elas vão começar a ter progressão de história sozinhas. Então não dá. Gente, que casa linda. Olha, a gente pode aproveitar já pra ficar namorando as casas que tem. <risos> meu Deus, um cara e um milhão de cachorro. Prontinho, galera. Prontinho. A gente tem que dividir eles de casa logo. Senão um vai continuar aparecendo gente. Sabe? Eu nem sei porque que aparece Eu acho que é, é normal do jogo Mas acho que assim que a gente dividir eles de casa Já vai ficar mais tranquilo isso Ai, ó, apareceu agora ter um menino Vamos deixar ele pescando lá Ai, ele quer ter um menino também agora Vende a trufa, não tô nem aí Vende tudo Ai, eu vou mandar pescar grávida sim, meu A gente tem que ter dinheiro Pra cuidar dos filhos Olha isso, tá brilhando vermelho Essas sementes Credo a gente ainda tem que pensar o porquê que elas vão brigar uma com a outra. Ai, olha que fofo. Olha que bonitinha. Eu adoro elas gravidinhas, meu. Eu queria saber colocar aquelas poses no jogo. É, gente, a gente não vai ficar com essa estátua, não. Olha. ó, oh, que linda. vou vender. Depois a gente faz outra, daí a gente vende também. Ela tá ficando confinada já, socorro, toda vez. Estamos todos, amiga, estamos todos. Gente, eu não sei se tá na hora já de ter... Quem é você? Ah, não. O que, que é isso? Tem mais uma pessoa, tem mais alguém no mundo. Tem alguma casa, mas não tá aparecendo. Ah, essa aqui é a carteira, beleza. Ué, cadê a mulher que tava aqui? Ó, oh, ó, oh, vamos seguir a mulher, vamos seguir a mulher. Ah, tem paparazzo, esse é normal. Tá, segue, segue, segue, segue a mulher. Perseguição nas ruas. Ai, ah, eu vim pra lá. Que isso? Ah, eu acho que ela é uma andante, andarilho, sei lá. Realmente, porque ela não foi pra lugar nenhum. Ah, conversa aí com o paparazzo, esse daí é NPC, esse daí pode. Ó, oh, vamos ver o que ele. Pegou. Hum, coisas úteis, coisas úteis. Eles são loucos pra iniciar uma carreira, né? Pera, gente, fiquem desempregados aí, vivendo a vida sozinhos. Uau! Ó, oh, que fofa. Vou vender também. Hoje tá fazendo mó dinheiro com essas, essas esculturas. Tá valendo super a pena. Quanto tempo mais vai levar pra nascer essa criança? Oh, elas conversando. Elas são com a mesma camiseta. Agora que eu percebi. Sai, Ricardo. falta pra Thumb. Ah, oh, melhores amigas. Tá, por enquanto elas continuam amigas, assim. Nossa. Ah, oh. oh, era isso que eu queria fazer não tava achando. Tá, vamos continuar vendendo as coisas que ele tem no inventário aqui. O que aconteceu com o cabelo dele? bug blog do The Sims 3, né? Será que amanhã aqui nasce que nasce... Eu não tô contando direito. Mais uma noite... Gente, eu acho que é hoje, viu? Eu acho que tá na hora já. Eu acho que é nesse dia de agora. Só pra ver a loucura que vai ser quando tiver as crianças. É isso aí, gente. Eu acho que é hoje. Vou ficar aguardando. Parabéns pelo seu casamento. A Anne First comprou um exemplar de vigas balanceadas pra você. Mas eu sou a Anne e eu não comprei nada. Olha o valor disso! Eu me dei. Eu não tô entendendo. A Anne deu pra Lindsay. Mas eu sou a Anne. E a Lindsay? Bom, vamos todo mundo se exercitar, gravidinhas. Acho que todo mundo tem que se exercitar. Ó, as duas se exercitando, que fofas. Ó, se exercitando pra nascer o bebê. Será que os bebês vão ser bonitinhos? Eu espero. Porque elas são lindas, né? O bebê tá chegando das duas. Ai, eu falei que era hoje, eu falei, eu falei. Não tem hospital, elas vão ter que ter filho aqui. Não, todo mundo entra então <risos> Lindsay entra também Ah, eles estão conversando, socializando Enquanto as duas estão parindo Bebês Eles estão brincando de pega, pega enquanto as mulheres Estão parindo A gravidez de Lindsay A Lindsay teve uma menininha a gravidez de Lindsay foi tranquila Ela e o bebê estão bem vivendo seu contraço empolgada, você vai poder escolher mais um Que nome você quer dar a ela Bom, a é filha da Lindsay e do Ricardo Eu vou dar o nome de alguém Que assiste o meu canal Eu vou pegar aqui um, o último vídeo E vou pegar o nome de alguém O último vídeo... De desses três, né, gente? Isso significa que a pessoa tá acompanhando. Tá, a gente tem a Marcela, a Nath, a Joyce. A... a Marcela. A Marcela sempre fala as coisas, então o nome da bebê vai ser Marcela. Tá, Marcela vai ser empolgada e. E o que mais será? Será que a gente põe ela maligna? Ai, meu Deus, não sei. Não, não, não, Vamos pôr excêntrica. Acho legal, diferente. Ai, são duas meninas! Eu tô feliz, mas eu tô, tipo... Parabéns pela menininha, gravidez sem seus altos e baixos, mas ele conseguiu aproveitar la ao máximo, porque ela foi doente. O bebê nasceu com os traços amigável e solitária. Nem sabia que dá pra ter amigável e solitária, que esquisito. Bom, uma foi, mais... foi Marcela e a outra vai ser Joyce, que ela comentou, mas não comentou uma coisa aleatória, ela comentou sobre a história. Então o nome da outra bebê vai ser Joyce. Gêmeas. Isso nunca me aconteceu. Eu vou ter três bebês pra cuidar agora. Parabéns pela menininha. A gravidez tem seus altos e baixos. Mas a N conseguiu aproveitar la ao máximo. O bebê nasceu com uns traços gênio e amigável. Que nome você quer dar a ela? Agora eu vou inventar o nome. Porque é a terceira criatura divina que nasceu aqui. Eu acabei de lembrar que eu dei o nome dela de N. Pra segunda ser com B. Depois C. Depois D. Pelo... Nasceu duas porque eu errei a primeira. Então o nome dela vai ser com B. Vai ser... O nome minha vai ser Bailey. Não sei por quê, Porque eu quero. Não tem mais, né? Eles estão brincando de pega-pega ainda. Gente, o que, que é isso? Cadê a outra? Bailey. Bailey. Não, você está indo pro quarto errado. Ah, ela tá parindo a outra. Ah! Lugou, ah! meu Deus do céu Como é que arruma? Socorro Meu Deus, gente, eu não tô acreditando nisso Nasceu Gêmeas Sério, eu não fiz nada Gente, como é que eu arrumo? Eu dei um reset sim Mas ela tá esquisita Gente, não sei como é que arruma O bebê virou um, uma pilastra Alguém me ajuda Dei reset sim, não deu, gente Bom Coloca a Bailey aqui e a Marcela aqui. Nasceu as crianças, são gêmeas. Pera, Marcela é filha de quem? Ah, tá, tá, tá, tá. Socorro, gente! Meu Deus. Gente, eu tô chocada, eu não, eu não, não quero... Olha aqui, ela tá toda bugada. Ela tem a Joyce... Como que elas são de signos diferentes se elas nasceram no mesmo dia? E essa daqui? Sagitário. Escorpião. Capricórnio. Tá, eu vou sair do jogo porque o bebê tá bem bugado. Não sei se vai adiantar alguma coisa. E também porque eu não quero cuidar de três crianças. Mas enfim, gente, foi isso. Então nasceram três bebês. Eu escrevi mesmo, muitos bebês estão por vir. E literalmente... Muitos bebês vieram. Eu nem tava esperando por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dos nomes das crianças, deixa seu like, deixa o seu comentário. Fala aí o que você achou desse episódio louco. E eu espero que você continue aqui. Para o nosso próximo episódio de The Sims 3, uma cidade com apenas um sim. Tchau!